O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você for aprisionado, nenhum homem precisa dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade seria automático. Então, por que olhar por trás das barras de quatro paredes da prisão? tire sua atenção de estar preso e comece a se sentir livre, sentir é o um segredo, sentir-se livre até o ponto onde se torne natural, no momento em que você consegue as barreiras da sua prisão se dissolverá, aplique este mesmo princípio para qualquer outro problema em sua vida. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem este princípio em um piscar de olhos. As dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aqueles que foram dado como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe dos seus problemas e das doenças e começaram a se sentir bem apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário e pouco depois sem se dar conta suas doenças incuráveis desapareceram sem deixar sequelas a sua resposta para quem diz eu sou irá determinar a sua expressão Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente, pobre, você continuará a moldar ou expressar esta condição. Quando o homem perceber que ele é agora aquilo o que ele está buscando e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viera sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou, A quem procurais? Responderam-lhe a Jesus o Nazareno, ao que lhe respondeu Jesus, Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo, A quem procurais? E eles disseram, A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou, eu já vos disse que eu sou Jesus, por isto, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem os seus caminhos. João 18, versículo 4 a 8 Aqui Jesus significa a salvação ou o um salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo o que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas que traiu Jesus são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré O Eu Sou, mas que andam com Judas a dúvida que é o que faz recuar atônitos e cair no chão. Por isto, se é a Jesus que buscais, deixai os outros homens que não são o eu sou, seguirem o seu caminho, o eu sou é aquele quem vai te salvar, se você está com fome, seu salvador é comida, se você é pobre, o seu salvador é a riqueza, se você está preso, o seu salvador é a liberdade, se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme, eu sou ele. Em outras palavras, afirme ser aquilo o que você deseja. Reivindique em consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito, vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13 Bem, sinta que o coração que você já adquiriu está qualificado em sua consciência, até que você se sinta ser esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade vai encarnar-se em seu mundo. Você só fica curado do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu, certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Lucas 8, versículo 46 Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você, você acredita em Deus, credes também em mim, pois eu sou ele, tenha fé em Deus. Tenha fé em vós mesmos, tende em vós mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6 Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência que é a sua essência de ser, é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você e comece a expressar estas afirmações. Neville Goddard